<risos> caramba, eu pedindo, eu aí tomara de roubar. Aí vai. vai. vai. vai. vai. Aí vai. Aí já vai. vai. vai. Aí vai. vai. vai. vai. vai. Deixa eu lá pra ele rapaz. ele uma festa lá no dançar de mulher, que a mulher ajeitando lá para ir lá. cheguei, eu Ah, que bom, cara. Olha, É, <laughs> gente <laughs> <laughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> É o vai vai Não. Corta manda pra mim aí, viu? Tá